Graça e paz! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Bom, eu tenho uma palavra de Deus para todos vocês que estão me assistindo através do Instagram, do Facebook ou do YouTube. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, pastora Débora, todos os pastores da nossa igreja Família de Baixo, da graça, vamos abrir a Bíblia? Marcos capítulo 4. Evangelho segundo Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: Olha, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de tempo. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece.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 um lago que tem mais ou menos 14 a 15 quilômetros de largura e 23 de comprimento. Jesus entrou no barco para ir com eles. Como Jesus estava muito cansado, porque ele tinha trabalhado muito aquele dia, a demanda ministerial era muito grande, ele então colocou uma almofada, deitou sobre ela e dormiu. Quando eles estavam no meio no meio da viagem, no meio do mar da Galileia, levantou-se um grande temporal. Os discípulos pensaram que o barco ia afundar. Eles tentaram, por um momento, remar, resolver o problema, mas não conseguiram. Então eles chamaram Jesus, despertaram Jesus, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então levanta. Repreende o mar, acalma o vento e houve grande bonança e eles ficaram muito admirados. Quem é este que até o vento e o mar obedece a sua voz? Bom, esse texto nos fala de uma tempestade, de uma tempestade que veio veio forte. O vento soprou forte, as ondas se avolumaram, sacudiram o barco e eles pensaram que o barco ia afundar, nós estamos passando por uma tempestade, nós estamos passando por um, um grande vendaval, nós estamos passando por um momento muito complicado, muito difícil, preste atenção, quais são as verdades que nós aprendemos quando chega um, um temporal, quando chega um vendaval, Quais são as lições que nós aprendemos a partir desse texto? A primeira lição que a gente aprende é que a tempestade é imprevisível. Ninguém sabe em que ponto da viagem ela virá. Pergunto, quem esperava que seria agora que aconteceria isso? Toda tempestade ela é imprevisível. Porém, apesar de ser imprevisível, antes que a tempestade aconteça, existem alguns sinais. O céu escurece, ouve esse barulho de trovões, os relâmpagos cortam o céu. E nós, olhando para a China e o que estava acontecendo lá, já dava para perceber... É, alguns sinais de que essa tempestade chegaria no Brasil. Agora, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Por que, que Deus permite que eu, você, nós passemos por um vendaval, por, um tempo, por uma tempestade, por um tempo de prova como este que nós estamos passando? Por que, que Deus permite que a gente passe... Por um tempo de vendaval. Por uma tempestade. Primeiro, para testar a resistência do nosso caráter. Segundo, Deus permite para testar a nossa fé na palavra do Senhor. Esse temporal, essa tempestade, esse tempo de prova serve para testar a nossa fé na palavra, nas promessas do Senhor. Número 3. Para testar nosso amor para com a própria vida. E número 4, para testar o nosso compromisso com o nosso Senhor. Agora, preste atenção: nós estamos passando por um tempo difícil. É, nunca a humanidade passou por um desafio como esse que nós estamos passando. Nunca a igreja talvez tenha passado por um tempo tão desafiador. A igreja que eu falo, a nossa igreja, a igreja de hoje, não tinha passado ainda por um teste, por uma prova, por um momento difícil como este que nós estamos passando. Agora, o que fazer quando vem o temporal? O que fazer quando vem a tempestade? Preste atenção. O que fazer quando vem esse tempo de prova, de desafios, esse tempo difícil? O que fazer? Essa é a pergunta. Número um. Lembre-se que nós temos uma palavra do Senhor. Quem disse, no verso de número 35, quem disse para passar do outro lado? Jesus. Foi Jesus, o Senhor o verbo que se fez carne, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, foi ele quem disse para os discípulos, passemos para o outro lado. Ou seja, eles tinham uma palavra do Senhor. E nós, como igreja, temos também uma palavra do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo disse que nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se você tem uma palavra, se eu tenho uma palavra, se a igreja tem uma palavra do Senhor, vamos descansar nesta palavra do Senhor. Número dois, no meio do temporal não perca de vista aqueles que viajam com você. Não perca de vista aqueles que viajam com você. Ou seja, viver é como fazer uma viagem em um grande barco onde muita gente está dentro dele. Agora é o momento de nós pensarmos no outro que viaja conosco. Agora é o momento de solidariedade. Agora é o momento de compaixão. Agora é o momento de misericórdia. Por que, que nós estamos neste momento recolhidos dentro de casa? Inclusive, eu estou ministrando esta palavra para o seu coração a partir da minha casa. Por quê? Porque nós estamos preocupados com a disseminação, com a contaminação. Por quê? Tem os, os velhinhos, os idosos que estão no grupo de risco, tem pessoas com problemas, são jovens com problemas que se forem infectadas certamente poderão morrer. Então nós estamos solidariamente, nós estamos é, de forma altruísta, pensando não apenas em nós, mas pensamos, pensando em todos aqueles que fazem esta viagem existencial conosco. No meio do temporal, não podemos perder de vista aqueles que viajam conosco. Número três, no meio do temporal, não perca Jesus de vista. No meio da tempestade, no meio do temporal, não perca Jesus de vista. Lembre-se... Ele está no nosso barco. Aleluia! Ele está conosco. Aleluia! No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia garante a companhia, a presença de Jesus conosco. Então, no meio desse temporal, no meio deste vendaval, no meio desse tempo de desafios, não perca Jesus de vista. Número 4... Lute com amor à vida, não aceite ser vencido, destruído pelo temporal. Deus não tem compromisso com aqueles que aceitam passivamente a morte do seu sonho, do seu casamento, da sua família, do seu ministério, da sua empresa, da sua vida financeira. Lute com amor à vida. Os discípulos clamaram e lutaram contra o temporal e o certo é que Jesus respondeu e eles então viveram, experimentaram um milagre extraordinário. Agora, preste atenção. Uma outra lição que a gente aprende é, quando vem o temporal é que nós precisamos de humildade para pedir ajuda sempre que for necessário. Pedir ajuda sempre que for necessário. E aí a gente não pode Esperar que o barco afunde para pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda para a pessoa certa, na hora certa, no tempo certo. E aí você tem que pedir ajuda para quem pode ajudar. Eles pediram ajuda para aquele que estava no barco e o seu nome é Jesus. Ele pode te ajudar, ele pode me ajudar, ele é Senhor do Tempo. Ele é Senhor sobre a natureza. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer o extraordinário. E aí, gente, nós precisamos crer em milagre. Nós precisamos crer em milagre. Assim como Jesus naquele barco se levantou e deu uma ordem para o mar e o vento e houve bonança... Se nós continuarmos clamando, se nós continuarmos orando, Jesus pode também, em tempo oportuno, se levantar e repreender esse vírus e estabelecer, assim, bonança para o Brasil e para o mundo. Eu creio que Deus está permitindo que esse temporal aconteça para ensinar lições para a igreja para ensinar lições para os pastores, para nós pastores, para ensinar lições para as famílias, para ensinar lições para os governantes. Deus está permitindo esse temporal para nos fazer crescer. E aí eu estava ouvindo o pastor Cote falando sobre alguns profetas dos nossos dias que têm muita sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ele estava dizendo que depois depois desse temporal, depois dessa tempestade, depois desse tempo difícil de desafios, a igreja vai experimentar um crescimento como nunca experimentou. A igreja vai experimentar um avivamento como nunca experimentou. A igreja vai ter experiências com Deus como nunca teve. E eu creio nisso. Eu creio piedosamente nisso. Por quê? Porque nós estamos orando um pouco mais. Nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade. Nós estamos exercitando a nossa fé como que se exercita um músculo. Nós estamos clamando ao Senhor e sem dúvida nenhuma nós vamos ser surpreendidos ainda por uma intervenção sobrenatural daquele que tudo pode pode, que tudo vê, que tudo conhece, que tudo sonda e que tem tudo sob seu controle. Inclusive, alguém pode perguntar assim, mas Josué, é... por que que Jesus dormia em meio à tempestade? Jesus dormia em meio à tempestade, enquanto os discípulos estavam a todos apavorados, sem saber o que fazer, tentaram remar, mas não conseguiram, pensaram que o barco ia afundar, e Jesus dormia. <risos> Jesus dormia. Por que, que Jesus dormia em meio à tempestade? Por uma única razão. Só dorme em meio à tempestade quem está no controle de todas as coisas. Eu vou repetir. Só dorme em meio à tempestade quem está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Em nossa igreja, família debaixo da graça, nós sempre é, terminamos a reunião fazendo esta declaração. O céu não está em crise. Deus está no controle. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e tudo podemos Naquele que nos fortalece, o seu nome é Jesus. Deus continua no controle. Ele continua assentado em um alto e sublime trono. Ele continua assentado em um alto e sublime trono. E ele tem tudo nas suas mãos. Ainda que pareça que tudo está fora de controle. Ainda que pareça que as coisas estão fugindo do controle, Deus está no controle como sempre esteve. E eu creio também, gente, assim como lá no Egito, as pragas caíam, mas havia uma proteção sobre o povo de Deus. A igreja é o Israel de Deus E enquanto nós estivermos orando, clamando, buscando ao Senhor, a boa mão de Deus estará sobre as nossas vidas. As mãos de Deus estarão sobre as nossas vidas. Agora, é claro, nós estamos nesse momento enfrentando o desafio do coronavírus. Depois que esse desafio for enfrentado, haverá um segundo momento, um segundo desafio, onde não tem como evitar uma crise financeira, uma recessão financeira, mas eu creio que Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que nos surpreende. Deus é o Deus que cuida de cada um dos seus filhos. Se ele está dando a nós graça agora para enfrentar e vencer essa primeira fase, ele vai dar graça e ele vai dar sabedoria, discernimento, inteligência para que a gente enfrente, para que a gente, para que a gente passe a segunda fase. Fechando, concluindo a mensagem você precisa ter certeza de uma coisa. Nós estamos atravessando para o outro lado e nós temos duas coisas maravilhosas. Primeiro, nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Segundo, Jesus foi com os discípulos. Jesus está conosco. Jesus, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E terceiro, não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite na, na, nos propagadores do caos, nos profetas da desgraça. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma voz de esperança na terra. Por isso, creia. Creia, nós temos uma palavra do Senhor, segundo, nós temos a presença do Senhor, terceiro, juntos, nós somos melhores, juntos, nós somos mais fortes, juntos, nós iremos mais longe. E eu quero falar com você agora, com você que está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar para casa, é Tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de você voltar para casa. E como filho pródigo, é tempo de se arrepender. É tempo de voltar para receber o abraço gracioso do Pai. O perdão gracioso do Pai. É tempo de voltar e sentar à mesa com o Pai e com os redimidos pelo sangue do Cordeiro. E você, que nunca teve essa experiência... Você que nunca teve um encontro com Jesus, hoje é o dia ideal para você ter um encontro com Jesus, aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja me assistindo, aonde quer que você esteja me ouvindo, eu quero convidar você a voltar para Jesus hoje, eu quero convidar você a re tornar para Jesus hoje. Eu quero convidar você que nunca fez isso, é entregar a sua vida a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje, volte para Jesus hoje, se reconcilie com Deus hoje, aonde quer que você esteja. Se você pode, você pode até dobrar o seu joelho aí, certo? Você fecha os seus olhos e diga, eu quero voltar para Jesus eu quero entregar minha vida a Jesus. Aonde você está, feche os teus olhos e se você pode, ora comigo assim. Pai, nesta noite eu abro meu coração para confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Você que está voltando para Jesus, ore comigo. Pai, nesta noite... Eu me arrependo dos meus pecados e eu volto para a tua casa. Recebe-me como o pai do filho pródigo recebeu o seu filho. Perdoa os meus pecados, minhas iniquidades e minhas transgressões. Eu estou voltando para nunca mais sair da tua presença e da tua casa. No nome de Jesus, amém e amém. Mas o Espírito Santo está me movendo para eu fazer uma segunda oração. E eu quero orar agora com a igreja, eu quero orar com você que está na sua casa, na sua sala, eu quero orar com você que está no seu quarto, eu quero orar pelas famílias, pelos casais. Sabe, gente, é, eu percebo que tem muitas pessoas sendo dominadas pela ansiedade, pelo medo, é, muitas pessoas é, excessivamente preocupadas Muitas pessoas que talvez nem estejam dormindo direito Eu quero orar para que o Senhor acalme a tempestade no seu coração Eu quero orar para que o Senhor ministre paz ao seu coração Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai Pai querido e eterno Eu tenho ministrado que o Senhor nos deu uma palavra Para atravessar do outro lado e que estaria conosco. O Senhor garantiu a sua presença e nós estamos firmados na tua palavra e na certeza de que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Pai, eu quero ministrar a tua bênção sobre aqueles que estão angustiados, excessivamente preocupados, cheios de medo, nem dormindo estão direito aonde houver um coração afastado aonde houver um coração angustiado, aonde houver uma pessoa muito preocupada, que venha a tua paz, que venha a tua alegria, que venha a tranquilidade para o coração, que venha a cura para a ansiedade. Nós repreendemos todo o sentimento de medo, todo sentimento de insegurança, toda preocupação exagerada, traz Paz para o coração, traz alegria para o coração, traz tranquilidade para o coração. Enche-os do Espírito Santo e que venha o um batismo de alegria e paz no coração de todos. Pai, eu abençoo todas as famílias. Eu abençoo todos os casais. Eu abençoo o teu povo e a tua igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Amém.